Sejam muito bem-vindos a nossa análise on-chain semanal e estamos fechando o ano aí observando o Bitcoin com um aumento de 78% em relação ao início do ano e vemos também 1,8 milhões de bitcoins irem parar nas mãos de diamante nas mãos dos long term holders, ou seja, aquelas pessoas que acumulam bitcoins a longo prazo, certo? Apesar disso, o Bitcoin chegou no ano a passar de 100% e acabou perdendo nas últimas semanas. Quem quiser entender o que aconteceu, é só assistir os dois últimos vídeos aí que você vai entender as duas últimas análises que foram feitas para o canal, tá bom, pessoal? E agora, para onde que nós vamos? Vejam aí, logo após a vinheta. Galera, ainda continua complicado para o Bitcoin. Vejam aí o volume, por exemplo, como ele tem caído, tá certo, pessoal? Lá em janeiro, ó, nós tivemos um volume de 178 bilhões de dólares. Em maio nós tivemos uma média mais alta, né? Mas tivemos um pico de 141 bilhões de dólares e agora nessa última alta que nós tivemos aqui em novembro, ó, nós chegamos a um volume de 105 bilhões. Ele veio caindo, caindo, caindo e agora a gente tem aí observado uma pequena recuperação do volume, apesar de ainda ser bastante pequeno em relação a outros volumes que nós observamos nesse ano, certo, pessoal? Eu imagino que agora em janeiro ou em fevereiro a gente pode ter aí um outro pico de volume nas ondas que ensinam para gente, né? Dow, Elliot e outros falaram sobre essas ondas, então eu imagino que veja aí que ela está dando ondas, né? nós vamos ter uma onda em torno de 60, 70 bilhões aí que vai cair no primeiro trimestre de 2022, tá bom, pessoal? O que nós temos, então, da nossa análise on-chain? O que nós observamos aí, inclusive está no relatório da Glassnode, foi uma subida nesse ano de 78% de alta no seu valor, Tá certo? Apesar que estamos aí ao redor da região de 49, 50 mil dólares agora, ele teve uma boa performance no ano de 2021, apesar de toda a pandemia, e vem fechar o ano com uma grande quantidade de bitcoins nas mãos dos holders, tá bom, galera? ó Vejam aqui o que, que nós estamos vendo. O número de transações nessa última semana ficou estável. Eu falei para vocês que parece que nós estamos encontrando um fundo mais ou menos nessa média aí de 250, ó lá, tá vendo? Eu tinha falado desse fundo duplo em 256k e voltou em, de novo aí em 256k. Podemos ter um fundo triplo nessa região no número de transações. Como ainda vejo esses dados estável, não vejo força para um pump, como eu sempre falo para vocês, tá certo, pessoal? Quando eu começo a ver número de carteiras aumentar 2, 3%, número de endereços aumentar 2, 3%, eu começo a ganhar confiança, então, de que nós podemos estar entrando num novo pump. Nessa situação agora, nós estamos com um momento aí sem força da rede. Para conseguir esses novos voos, tá bom? O número de endereços ativos também está mais ou menos estável nessa última semana, ao redor de 946 mil. O que aumentou um pouco foi o número de carteiras novas, aí em torno de 3%, mostrando a presença das sardinhas no mercado. O hash rate também vinha fazendo uma boa recuperação, chegou a quase 198, fora da, da média de 7 dias, mas agora teve uma estabilidade, chegou até cair um pouco ao redor de 178 hexahashes por segundo, tá bom pessoal? Então essa é a primeira camada e a primeira camada nos diz como está a força compradora, tá bem? Como que ela está? Estável, não estou vendo um pump aí pela frente, tá bom pessoal? E, finalmente, o que nós podemos fazer? Ver a segunda camada. A segunda camada, eu sempre gosto de ver esse pessoal que está com moedas ativas há mais de 180 dias. Então, ou seja, são compradores que compraram há mais de 180 dias e aí a gente que observar a atividade dessas moedas. Então, veja que lá em maio a atividade dela estava altíssima, está vendo? 6, 7 milhões. E ela, apesar de ter subido aí um pouco nessa alta... Nessa queda, perdão, nós vamos entrar no começo do ano com os holders, com a maior fração de moedas aí que eles já tiveram. Então ainda continua sim os holders mantendo isso. E eu vou mostrar para vocês no relatório da Glassnode, tá bem? Um quadro que vocês gostam muito aqui. É o quadro das baleias. O que, que será que as baleias estão fazendo? Essa é a camada 2, pessoal. A gente tem que observar como que está a força vendedora, o que, que eles estão fazendo, tá? Então as baleias são as que têm mais de mil e menos de 10 mil bitcoins, eu falo para vocês que eles sempre fazem um movimento muito inteligente e olha o que eles fizeram agora, ó. eles despejaram no mercado, eles estavam com 5.31 milhões de bitcoins e foram para 5.2 milhões, despejando aí quase 110 mil bitcoins no mercado, tá bom pessoal? E se vocês olharem a curto prazo, o que, que eles estão fazendo agora? Eles estão exatamente vendendo, tá vendo? Estão agora com 5,202, então só aí desde que eu comecei a gravar, já colocaram aí mais uns 6 mil bitcoins no mercado. Sigam as baleias, hein, galera? Você não vai querer seguir quem? As sardinhas. Por que, que você não quer seguir as sardinhas? Porque as sardinhas fazem esses movimentos que só. Não consigo entender. Veja aqui, ó. O preço subindo que é essa linha preta e as sardinhas estão fazendo o quê? Estão vendendo, então quer dizer, bateu em 50 mil dólares, elas venderam, tá vendo? Aí o preço chega lá em 52 mil dólares, o que, que elas fazem? Elas começam a comprar, cara, elas veem um falso rompimento e começam a comprar. E depois, quando elas percebem, as baleias já venderam tudo e derrubaram o preço, tá bom, pessoal? Então, você pode ter dinheiro de sardinha, mas você, por favor, não vai ficar me seguindo essas sardinhas, tá? Tá bom galera e no relatório da Glassnode o que que eles trouxeram de interessante para gente primeira coisa é o seguinte ó Bitcoin 78% de alta no ano quais são os investimentos que são capazes de dar altas desse tipo pessoal não existe nada parecido no mercado ah mas tava 105% e agora está 78% é verdade e nós estamos aqui justamente para investigar o porquê que isso aconteceu e como a gente pode se prevenir para sair ganhando nessas situações, tá bom pessoal? Então no relatório da Glassnode o que que eles mostraram para a gente? Eles mostraram como que o preço cresceu durante esta região agora, tá certo? Mas uma coisa que me chamou bastante atenção. É, é o que eu mais uso quando eu faço análise on-chain. É para buscar o que? Os suportes e resistências, pessoal. Então vejam que eu já falei para vocês, né? Ó, que a gente faz suportes e resistências utilizando aí as distribuições de dados, tá bom? Então sempre quando você vê um entrucamento assim, ó. É uma região de suporte e de resistência. Se você estiver para baixo desse valor, isso é uma resistência. Se estiver para baixo, ele é um suporte, tá bom? Então nós estamos batendo justamente nessa região aqui agora, ó, que nós não conseguimos passar ainda aí essa região, como eu já falei nos últimos três vídeos, que a gente está sem força para passar os 52,4 mil dólares. Então, ele bate e volta, ele bate e volta. Então, qual é o tamanho dessa parede? O relatório da Glassnode mostra pra gente aqui, ó, são 3,7 milhões de bitcoins que foram comprados acima de 51 mil dólares. Então, quando chegar nesses preços, o pessoal aí, os mãos de alface vão querer realizar para sair do prejuízo, tá bom? Da mesma forma, o relatório mostra que nessa região que nós estamos agora, ó, já estão sendo negociados 2,2 milhões de bitcoins. Então fica cada vez mais difícil a gente visitar essas novas regiões, mas temos que estar preparado, pessoal. A volatilidade é grande e o ano que a gente teve muito difícil aí com tudo que foi conversado sobre sobre isso nos últimos vídeos, óbvio que acabou contribuindo para essa volatilidade, tá bom? E um gráfico extremamente interessante é onde que estão os Bitcoins. Então veja aqui que nós temos as principais fatias do mercado totalizando a maioria dos Bitcoins. Veja que quem está com a maior parte são os long term holders, os mãos de diamante, eles estão com 13,33 milhões de bitcoins na mão. Então eles subiram em 2021 a sua participação e em 2021 nós vimos o que? Os short term holders, ou seja, os mãos de alface perderem boa fração aí do mercado chegando em 3 milhões de bitcoins. Nas exchanges o que que tem acontecido? Eles também chegaram a 12,56 milhões de bitcoins. Esse número estava um pouco menor, tá pessoal? Ele chegou a chegar a 2,34 milhões, ou seja, nós temos aí mais ou menos 220 mil bitcoins que foram alçados e adentraram agora as exchanges. Nesse daqui a gente pode ver a relação dos long-term holders e. Dos short term holders, né? Os mãos de alface e os mãos de diamante. Então, percebam que isso já foi 80%, 20%, tá bom? Agora está 74% e 25%. Então, uma parte foi para o short term holders. A única coisa que eu chamo a atenção de vocês aqui é que esta área clara é quem está em perdas, ó tanto dos long-term holders quanto dos short-term holders. Sempre quando isso aumenta, tende ao preço a, a parar de cair, porque muita gente em perdas acaba criando um certo desinteresse da pessoa em vender os seus bitcoins, tá bom, pessoal? E aqui nós temos o balanço nas exchanges. Ó. Veja que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês que caiu, caiu, caiu, e agora chegou a aumentar um pouco, ou seja, aumentou a quantidade que tinha de bitcoins nas exchanges. Então, pessoal, nós temos que ficar atento com o que essa semana. Nós temos que ficar atento que nós temos os vencimentos dos contratos de futuros, então eu coloquei aqui, ó, 31 de dezembro de 2021, tá? O Augusto Bax falou que não sabe como ver isso, então tá aqui Augusto Bax. Se você chegar esse vídeo para você, é só você entrar no site da Deribit tá vendo? E colocar aqui 31 de dezembro, você vai descobrir os vencimentos. E normalmente, quando há manipulação, tem muita gente que acha que não existe, mas eu acredito que exista, tá certo, pessoal? Eu vi outros traders falando que não existe manipulação de mercado, mas eu acredito que existe sim. Existem pessoas com centenas de bilhões de dólares, tá bom? Então eles conseguem mover isso aqui fácil, ó. E aqui está o Max Pay dessa semana, 48 mil dólares. Então, até sexta-feira. Essa manipulação vai seguir no caminho de tentar pressionar o valor para a máxima dor aqui, que está em 48 mil dólares, tá bom? Da mesma forma, a gente pode ver isso em janeiro, ó. veja que em janeiro eles estão com um pouco melhor, com uma visão um pouco melhor, apontando aí para um max spend de 55 mil dólares, então, querendo dizer que estão imaginando que o fundo possa já estar chegando e a gente se aproximando de uma retomada do mercado, tá bem, pessoal? Então, fiquem atentos a isso. É bastante interessante acompanhar o mercado de futuros. Eu acredito sim que tem uma relação entre eles, tá? Para finalizar a análise, eu queria mostrar para vocês o interesse dos Bitcoins. Ainda temos um big problem aqui, certo, pessoal? Por quê? Porque aqui nós tínhamos aí, ó, interesse pelo Bitcoin em torno de 500k, 500 mil buscas diárias, pela palavra Bitcoin, e hoje ela está em 100k. Então, se a gente quiser ver novas altas, né, nós vamos ter que retomar isso. Já falei com isso sobre vocês, esperar uma retomada em janeiro desses dados para a gente poder é, sonhar com novas altas, tá bom? Da mesma forma, nós temos aí ó, o interesse por criptomoeda, pela palavra criptomoeda. Então, veja que nós tivemos o pico também... Lá em maio, né, pessoal? E agora nós estamos nesta posição aqui, tá? Eu sempre falo para vocês, o que, que tem que fazer? É para confiar na análise on-chain? O que eu estou falando é a perfeição? Não, não é nada disso. Então, eu digo para vocês a rotina que eu acho que pode aumentar a probabilidade das análises de vocês darem certo, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é análise de mercado. A análise de mercado, eu faço aqui, eu já falei para vocês que eu tenho esse indicador de mercado, ele está apontando uma alta agora, tá bom? Isso porque a SP500 aí está batendo ao time high, então, obviamente que está influenciando isso, tá bom, pessoal? O índice de preço em alta é o em amarelo, ele também continua apontando uma alta, só que eu tenho uma divergência entre meus indicadores aí, eu tenho em verde o indicador de sentimento, ele não está legal no exato momento, e o indicador de análise on-chain também não está. Então está 2x2, dois dois, tá? Então como que vocês têm que fazer? Faz a análise de mercado, vê se tá bom, o voto tá ok. Depois, faz uma análise on-chain. Tá ok? Depois faz uma análise de sentimento. Tá ok? Aí você vai fazer a sua análise. Aí você vai fazer a análise técnica. Procurar aí, então, quais são os suportes, quais são as resistências, quais são as figuras que você está observando e a partir daí conseguir tirar uma conclusão. Tá bom, pessoal? Então, o que que a gente pode tomar aí como conclusão da na, última análise on-chain? deste ano, que nós tivemos um ano espetacular, que nós tivemos aí uma alta de quase 80% do Bitcoin, que nós temos uma grande quantidade de Bitcoins nas mãos de diamante, mas infelizmente a procura, a força compradora continua fraca, tá certo pessoal? Então vale de novo, quem pegou a dica do último vídeo, faça aí os seus alvos curtos, seja para baixo, seja para cima, eu não fique imaginando que vá muito longe, porque eu creio que não vai. Tá bom, pessoal? É isso daí. Espero que vocês tenham um feliz ano novo e a gente se vê em 2022 com mais análises on-chain.